Pessoal, bem-vindos à taverna, eu vou começar uma gameplay para vocês, tá? E para a gente não perder tempo, gente, eu já passei é, toda a parte das cutscenes, porque eu acho que vamos para a gameplay mais direta, tá? Só vou mostrar para vocês o meu personagem, eu quis criar um personagem ladino, tá? É, ele é um halfling, tá? Eu escolhi halfling por causa da dessa do Lightfoot dele né, porque dá um, um Stealth aqui, naturalmente Stealth, é, então as minhas habilidades aqui eu escolhi força 14 porque eu pretendo usar ah, duas armas né, destreza eu coloquei o máximo, Constituição por ele ser pequeno eu considerei um cara mais fraco de, de Constituição. Como o meu personagem, a ideia dele é que ele sempre ganhou a vida no charlatanismo, ele nunca se preocupou com o conhecimento em si. Então, pouca inteligência e pouca sabedoria, mas ele é um bom conversador. né? Então, fica aí o personagem para vocês depois quiserem dar uma olhada. Eu deixo aqui um vídeo específico para isso. tá? Então, vamos para gameplay, gente. Então, aqui não tem segredo. Você vai movimentar a câmera no, no WASD, tá? Você quer tudo? Tudo é no clique, tá? Gente, tudo é no clique. Vamos procurar aqui. Eu lembro que aqui tinha uma, uma rampa. Eu comecei a... aqui, ó. Eu comecei essa gameplay nova exatamente para vocês poderem ver um pouco como que funciona, gente. Exploração é tudo nesse jogo, aqui tem um botão de pulo, ó. então você vem aqui pula, quer ultrapassar o fogo aqui sem se queimar, obviamente, dá mais um pulo. Sempre gente, sempre, segurem o alt sempre que vocês puderem, porque o alt ele dá highlight nas coisas que estão na visão do seu personagem, tá? Então não, não esqueçam aqui ó, não esqueçam de segurar o alt para você poder pegar o máximo de itens possíveis, tá? Vamos dar mais uma explorada, nada, vamos embora. Isso aqui serve para curar, tá? Nesse nesse início aqui. Então vamos lá, o L é o jornal, tá? Então aqui no jornal você tem que você tem que fazer e tal. A gente tá dentro de um tipo uma nave, né? Como que fosse isso? E a gente tá com um parasita dentro da nossa cabeça, tá? E a gente tem que achar um, um jeito de sair fora da nave. Então, embora. Cheio de ímpeto aqui, exploração. Ok. Aqui, aqui em cima, gente. Opa, perto aqui sem querer. Aqui em cima vai ter um... um devorador de mentes aqui aqui ó que eu posso atacar ó. apertei com o botão direito ó se eu quiser examinar tá vendo gente muito legal cara fala tudo tá vendo um, um, um, um cérebro humanoide vive perfeitamente em condições perfeitas né no suspiro tá vendo vamos atacar vamos ver só para vocês verem o que acontece vamos atacar aqui ó que você muda tá gente o botão ver ou muda ali manualmente Ó, posso atacar ó. viu tomei um dano ali porque é, é uma é uma é um ácido né Vamos aqui para vocês verem como é que vai funcionar um pouquinho do diálogo Lembrando, gente, que esse jogo está em Early Access, né, então vai ter bugs à vontade, vai ter problemas, vai voltar muita coisa para a gente conhecer no jogo, tá? Depois eu vou ensinar uma coisa legal para vocês. que quer ser salvo. Olha lá, ó, fez um, um, um teste de percepção, vocês viram? O tempo todo é teste, gente. É, tá, estamos conversando com o homem ou com o cérebro? Tu não sabe que é um devorador de mente, né? Se eu não me engano, tá, gente? Olha ah lá, eu, for, eu vacilei no teste de arcana, então eu não sei o que, que é isso. Olha ah lá, o que, que eu tenho que fazer, meu? Tira desse corpo. Ah lá, gente, aí é o seguinte, cara. Sempre que vocês colocarem em cima, assim, ó, vai aparecer os modificadores para você fazer o teste, tá vendo? E aí, fica mais fácil de, de você ter um sucesso. Então, por exemplo, esse 3, que é o mais 3 meu. então, já, o, o, a base aqui vai ser 10, menos o seu modificador, passa para pro, pro, a dificuldade certa, né? 10 37 10 menos 3, 7. Mas você percebeu uma oportunidade Você poderia cumprir a criatura estranha Fazendo-o mais subsistente Se ele provar uma Deixa eu ver aqui ó. Só como eu estou com medo e tal Vamos dar uma porradinha nele Para garantir que ele não vai no, nos fazer mal né? Vamos dizer assim Falhei Vamos ver o que, que vai acontecer matar o bicho tá <risos> é doido é o tamanho do cérebro perto de mim cara o jogo tá muito legal gente tá muito legal vocês vão gostar vale muito a pena tá como eu errei gente vai, vai ter um combate aqui provavelmente eu vou morrer tá Ok, aqui tá falando que é iniciativa, Vamos embora, vamos embora aqui porque depois a gente dá um, um... Essa aqui, isso aqui gente, até esqueci de falar com vocês, é, é um combate por turno, certo? Então tá no meu turno, ó, eu dei um golpe, posso me movimentar pra longe, ó, porque eu ainda tenho essa barra de movimentação aqui tá completa, certo? Então agora eu aperto espaço para passar pro turno da outra pessoa, né? No caso, esse cérebro aqui. Ok. Ele morreu por quê, gente? Essa, essa técnica aqui, esse slash, ele dá... É... Como é que fala, gente? Ele sangra, né? A pessoa fica sangrando, o inimigo fica sangrando. Vou pegar as coisas aqui tá vendo gente se eu segurar o botão do do objeto que está no, no negócio e movimentar o meu personagem joga para aquele outro local certo vamos aqui pegar tá vendo eu fico segurando o alt algumas coisas gente de qualquer maneira você tem que, que continuar investigando tá porque algumas coisas não não aparecem tá então você tem que ir investigando mesmo o velho antigo modo... <risos> não tem muito o que fazer. Eu vou voltar aqui só para eu me curar. Eu vacilei ali no cérebro, gente. Eu não devia ter feito aquele teste. Que eu já conhecia. Mas eu queria mostrar para vocês o que, é que acontece quando falha e tudo mais. É... Tá vendo, gente? A minha constituição baixa deixa eu muito papel, cara. Muito papel. É... Então, assim... isso aqui... Vamos ver. Ah, uma cadeira nada aqui vambora embora gente então a construção baixa me deixa muito papel isso é complicado então, ok pulo o pulo a, a, a o quanto você consegue pular gente é totalmente influenciado pela pela sua força tá outra coisa gente F5 você dá um quick save no game tá essa, essa mulher apareceu no, é, no começo do vídeo isso aqui a gente tá tendo essa esses pensamentos juntos aqui porque ela também tá com parasita na cabeça então a gente consegue se comunicar, ver o que que o outro tá sentindo, falando, entendeu? Ela achou que era inimigo, eu acho que ela achou que era inimigo, mas não sou. Agora a gente vai vem... tentar fazer aqui uma ação de stealth. Então vambora, vambora. Primeiro, não vou ficar muito investigando o que ela tá falando porque não, não, não tem necessidade agora. Vacilei, cara. Vacilei. Ah, eles foram. ficaram. Ah sim. Eles não agem nesse. nesse turno porque. A gente é primeiro porque eles foram pegos de surpresa. Mas aqui, gente, ó. Eu tô. tô ela é a primeira de iniciativa. Ataque normal de perto, isso aqui é um ataque especial com a arma, tá? Toda arma vai ter um ataque especial, isso é atacar de longe e isso aqui é um ataque especial de longe, que diminui o... o movimento do inimigo, tá? Aqui, ó, do lado esquerdo, aqui de embaixo, vocês estão vendo ali, ó, 85%. Isso é influenciado pela distância, pelas suas características de destreza ou força, né, de acordo com o seu personagem. O high ground aqui, se eu tivesse no, numa altura maior, talvez eu teria um, uma chance maior, tá? Então, gente, ó, vamos ver se ainda dá para gente fazer uma ação aqui de stealth. Ok, ó, ó, quando você segura shift, tá vendo, ó, aparece essa zona vermelha, o inimigo está vendo certo beleza eu estou com o stealth eu vou dar um ataque com um sneak ataque de longe vamos ver se vai dar 100% viu show de bola né gente muito legal se você colocar aqui ó você pode ver como é que estão as rodadas aqui que que tá acontecendo tá vamos ver que tá bem para baixo e isso aqui ó agora é o turno deles não tem mais nada para fazer eles esses aqui não agiram porque gente eles estão não não nos viram ainda quem viu foi esse aqui então vou matar ele um vacilo Deixa eu fazer uma ação aqui quero mostrar para vocês ó vou chegar perto desse fogo tá vendo esse botão dip aqui ó olha que legal gente você a sua arma para ela dar um dano a mais entendeu eu vacilei ali eu poderia ter feito isso antes de atacar mesmo assim eu errei o, o, o tiro eu posso me movimentar gente posso ainda posso me movimentar tá mas é, não, não tem como agora eu não vou me movimentar porque eu não quero que os outros me vejam tá só lembrando aqui isso aqui são ações bônus ó tá vendo ali embaixo na legenda escrito bônus action. Então ações bônus tá aqui são ações ó e aqui também são ações a gente tem direito a uma ação e uma ação bônus por, por turno mais essa barra de movimentação tá eu vou passar por meu vou dar um outro ataque furtivo nele tá pronto morreu Ok gente vamos ver tô escondido eu vou tentar eu posso querer. Vamos subir aqui a melhorar nossas chances. Ó, como ele tá vendo, gente. Ó, tá rolando teste, tá vendo? Como eu já dei o meu ataque. Agora é a vez deles. Esse high ground aqui, gente, vai fazer com que eu tenha maiores chances de acertar, tá? Beleza. Ó, tá a, a arma tá sobre com fogo, ó, a dif... Vamos vamos nos posicionar, deixa eu ver se eu consigo posicionar para cá, só para mostrar para vocês também aqui, ó. Não, aqui não não deu diferença no no meu ataque não, mas olha lá, o dano de fogo, um de dano normal, um dano de fogo, tá? Agora eu vou passar com o meu boneco. Não adianta eu tentar me, me esconder porque eles estão vendo, tá gente? Então vamos lá. Beleza, acabou o turno. Se movimentando por high ground também. Beleza. Vamos atacar com ela esse aqui. Tá pegando fogo a arma lá, beleza. Acabou o turno, vou atacar esse aqui, beleza. Show de bola. Pronto, vamos passar o turno. Eu não devia ter feito isso, porque, gente, eu fico numa posição desfavorável com o meu personagem, tá? E aí você acaba tomando um dano ali. aqui foi vacilo meu, eu não precisava ter feito isso não. O que que é isso aqui, gente? Ah tá, é isso aqui ó. É isso aqui, não. Eu ver isso aqui, gente, se examinar, não lembro o que é isso. Tá pra que serve isso, gente? Nautilus. Será que isso dá dano? Nautilus pesa demais e sim dá dano, não? Vou jogar isso só pra ver o que acontece. Vou jogar aqui, gente. Ó, oh, tá vendo, gente? Joguei no fogo, foi de bola. Agora só não consigo pegar os itens, né? Pô. Sacanagem. Se vocês quiserem, gente, você pode fazer isso aqui também, ó. Põe aqui vai ficar mais fácil, certo? E aí você manda o cara jogar o que você quiser, tá vendo, ó? Beleza, gente, vamos pegar as coisas, ó, aqui ó, tem um devorador aqui, nada, vamos pegar o um imp aqui, se tem alguma coisa, beleza, pega aqui, ó, tem mais um personagem aqui, nada, mindflyer aqui, Pega é isso que está para você jogar, tá gente? Isso é tipo uma bomba, né? Vamos dizer assim. Tá vendo a importância de você segurar o alt, gente? Tá vendo? Como é que a gente achar esse monte de item? Então, vamos lá. É para cá, tá gente? Eu não vou... Acho que não tem mais nada ali, não. você ir virando a câmera aqui, você ir facilitando a sua exploração tá gente tá vendo esse chão brilhando meio que ele tá mostrando onde a gente tem que ir tá aqui ó isso aqui gente dá para você jogar também isso é tipo um óleo que pega fogo né é ou escorrega né você vai escorregar o personagem vai escorregar Já estamos com quase 20 minutos de vídeo tentar agilizar um pouco para não ficar muito extenso. Pão de bola. Legal. Vamos, gente. Vamos. Vamos com acabar camarada aqui. Passar tem nada para fazer Vamos ver se tem um lugar então, vamos, vamos explorar, gente Vamos explorar Last Canyon da adaga Vamos pegar um pouco de item com outro personagem pra a gente não ficar muito pesado então, Beleza assim, tchau. Ó, tem um arco aqui. Ó, vou pegar isso. Opa, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. A pena, Vamos escrever. Vou lá. vamos Conversar aqui, bo, co, co, co, raik negar é atingida. Embora, sumindo aqui, gente. Vamos pegar mais esse item aqui. Ok, vamos pro leme. Ok, filho. Tá bom, tá bom. Oh, esperta de novo no bicho, gente. Vamos conversar com esse caboclo aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Vamos lá. Oh, o que é esse cara que apareceu aqui? And the watch Que doença Vamos lá um negócio aqui gente Opa O como tá ficando pesado hein o Meu inventário Como é que tá? Aí já tá bem cheio ó. Vamos pegar mais Que isso aqui pode ajudar gente vou fazer um teste só para vocês verem como é que é ó jogar isso aqui ó, aqui, ó vamos jogar aqui ó ó então, filha vai passar no fogo filha deu bacana né gente pô não deu vai ficar em stealth vamos atacar tá pegando fogo, ele vai sofrer dano ao longo do... Como ele vai se movimentar, vamos ficar um pouco mais longe. A minha aliada também tá pegando fogo. Vamos fazer um ataque. Ah, vamos primeiro, gente, ó. Lembrando. Vamos colocar fogo na arma. Aproveitar o dano, né, gente? Vamos lá atacar ele. Pena, pessoal, lembra é tudo que você tem que lembrar de fazer porque cada detalhe vale a pena, né, gente? Vamos atacar ele com fogo também, pronto. Tá vendo? Dobrou o dano, cara. A diferença é muito grande, muito grande. OK, não tem nada. vamos, aqui, vamos pegar um esse Beto X com ela, ok. Uma vela, mais dinheiro. Vamos ver o que é esse cara aqui tem. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo de gente já tem? Quase para 25 minutos. Bora. Deixar pra lá, gente, Vou passar. Vou voltar não. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Tá vendo? Portas bloqueadas, esse tipo de coisa. Vocês podem atacar e, e quebrar, entendeu? Não necessariamente você precisa ter lockpick essas coisas para você chegar num determinado local, entendeu? Eu me lembro Que tem alguma coisa aqui Eu não lembro, pessoal Deixa eu ver aqui Ah, tá, não Tá paralisado Essa mulher aqui, ela quer sair Tá vendo que a vida desse negócio tá infinita e não perde tempo com isso não gente porque não tem como fazer nada vamos tentar salvar essa mulher aqui ah tá essa aqui é uma das companhias tá gente quando a gente sair desse lugar aqui você vai ver aqui arcana eu sou ruim arcana construction is too alien. This ship is crashing. Vamos lá, meu quero... Vamos tentar ó, um teste de arcano para ver se eu identifico aquele negócio. Ó, mandei bem. Não abre enquanto não for destruído. Vamos lá, vamos tentar tocar ver se abre. Vamos lá. Não tem problema não, tá, gente? É, é Realmente é impossível. Vamos ver o que que acontece aqui se a gente utilizar os comandos aqui. Ó, camarada aqui acordou. Ó, consegui. Vamos tentar dar um backstab nele. Adeus. Vou apertando aqui pra ver que acontece alguma coisa. Falhei. Vou falhar em tudo. Não tem arcana. Vai aqui. Ah, sim. Já tá acontecendo a batalha. Agora que eu vi o cara aqui, gente. Vamos. Passar pro nosso torro. peixe Maria. Vamos pular, gente, pra gente não ter que andar no.. Ah, eu devia ter molhado a minha espada no ácido. Vacilei. dá um ataque desse aqui só pra vocês verem. Esse aqui é um ataque que pega tudo, sabe gente? Todos os.. Pô, o meu cara tem que passar em cima do ácido, velho. Nossa senhora, te falar, viu? olha ah lá hum. não acontece não acontece mais nada aqui ó ah vamos olhar aqui gente. ó tem uma mochila aqui não é não ó vacina gente o alt é decisivo cara senão você perde muita coisa não pega essa caneca não vale um só essa mochila deixa eu ver aqui Botão direito open, pegar tudo. Ah, vamos deixar ela aqui. aqui ó, meu, tá vendo aqui minha carga já tá ultrapassando o limite, já, gente. Então a gente devia desfazer de, de alguma coisa. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso vale 70. Pô. É... Pronto. Beleza, vambora, parar de perder, Ó, tem dois lugar para ir, velho, M é o um mapa, né? Obviamente, vamos lá, vamos ver aqui quanto tempo de vídeo, acho que eu vou parar por aqui, gente, para gente não ficar com o vídeo muito extenso, vamos aqui perto, Vou salvar, dar um quick Save aqui. O que isso aqui faz? Sai apertando os trem da merda, tá vendo, gente? Isso aqui é legal, gente, que dá pra gente mudar um personagem enquanto o outro tá conversando. Então eu posso fazer outras coisas com outro personagem. Não preciso deixa eu, deixa eu mostrar, deixa eu ver se consigo. Tá vendo não? Eu venho aqui enquanto tá rolando lá ó, pego aqui essas coisas. Volto pra ele. Ali ele só ó, colocou.. Ela se transformou num Mindflyer. Tá vendo? Por causa daquele boneco do, do, do vírus que tá na minha cabeça também. Deixa eu ver o que acontece. A gente não conhece quase nada, gente. É que.. Queria... Vambora. Tem nada. Vamos pra cá, eu acho que tá perto do fim desse. desse negócio, cara. Vamos ver no mapa aqueles amarelinhos que aparecem, gente. Aqui ó, quando é amarelinho, ó, se você vê a legenda, é um neutral. Tá vendo? Uma pessoa neutra, você certo? Seguimos. Tô curado, tô. Ah, é, gente. Ainda tem um, uma parte aqui que vai demorar. Eu vou, eu vou parar por aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? E aí amanhã a gente continua, gente. Na, na próxima gameplay eu continuo pra vocês. Deixa aqui no comentário o que, que vocês têm dúvida, tá? E a gente vai se falando logo da gameplay desse, desse Baldur's Gate 3, Está tá maravilhoso, vale muito a pena, tá? Dá tá mais interessante ainda quando você sai dessa nave, que eu não gostei desse começo, achei bem chato. Mas depois que você sair daqui, gente, o nosso jogo é espetacular, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.